só, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, gente, olha só oportunidade no condado de Alphaville, condomínio de altíssimo luxo, apartamento de 83 metros privativo, dois dormitórios suíte, vista sensacional para o vale, vou te mostrar lareira aqui no living gente, oportunidade tá, por que, que é oportunidade Diego? Você sabe por que meu cara? Apenas 322 mil de entrada e saldo em 60 vezes direto com a construtora, apenas 1 milhão e 73 mil reais. Esse apartamento aqui, tranquilamente, gente, andar alto, vista nobre, vale mais de 1 milhão e 200. E você ainda pode usar toda a infraestrutura do condomínio Alphaville, meu caro, toda, piscina térmica, academia, salão de festa, são 18 mil metros quadrados de infraestrutura e meia natureza, em Gramado, na Serra Gaúcha. O condomínio Alphaville, para quem não conhece, é um dos condomínios mais renomados aqui de Gramado, onde tem muitas celebridades, onde tem empresários nobres aqui do no Rio Grande do Sul, e além de edifícios como esse aqui que foi aberta, uma exceção, vamos dizer assim, de fazer parte de um condomínio horizontal de casa com toda a infraestrutura, agora você pode usar também toda a infraestrutura do condomínio. A gente acabou de ver o living, a vista, aqui então é a cozinha com churrasqueira, cozinha espaçosa. No final dela ela interage com a área de serviço, gente, Ó, já tem um, uma pia aqui, né? Aqui é a churrasqueira grande Piso porcelanato, água quente, gás central Espera para aglicionado split Tem espera para calefação Aberturas de PVC Na área privativa do dormitório. O piso é mírico, gente, ó lindo, lindo, lindo, lindo Que oportunidade, meu cara Um apartamentão desse aqui, tranquilamente Poderia estar pedindo 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 Nós estamos falando de 1 milhão e 70 mil reais, gente 200 mil de desconto, e sem falar na condição de pagamento, 60 meses para pagar, meu caro, se interessou, achando que o corretor não perde tempo, é o último apartamento nessa posição aqui, que está à venda, prontinho, e sem falar que você, meu caro, pode estar fazendo investimento para locação de temporada, um apartamento desse aqui, nas datas nobres chega a pegar até mil reais por dia, sério? Sério? mil reais por dia um lindo apartamentão desse aqui com a vista sensacional aqui para o vale eu quero finalizar aqui te mostrando a vista dele deixa eu abrir aqui gente hoje tá muito frio 4 graus aqui só pra você tem uma ideia olha que vista linda gente para ah. lá deu para sentir o friozinho aí ou não deu. Gente, Você tem 18 mil metros De infraestrutura e meia natureza No condomínio que vai até lá Ali gente, salão de festa Portaria, portão, porteiro eletrônico O valor de condomínio Baixíssimo Gente, esse é o vídeo, quero agradecer você Se viu até o final de coração E gostaria que você Entrasse em contato conosco Para não perder essa oportunidade Se tem só uma coisa que dá e passa Essa coisa é oportunidade, não deixa passar mais uma oportunidade na sua vida, vem desfrutar com a sua família desse belo condomínio que é o Alphaville Gramado é até mais, aguarde seu contato um abraço, seu amigo correitor tchau gente